Daniele e Santiago. Santiago. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com teu amor. No cauteio, Coração perdeu a luta sim A doce verdadeira, a vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo Na minha cama junto com Me fiz a noite inteira na banheira Vou te dar canseira Quero do início até o fim E fico olhar Fico a te olhar Vou te falar fui amado. Na minha cama junto com o Me fiz a noite inteira na banheira, vou te dar canseira Quero do início até o fim E fixo olhar Fico a te olhar